O Elton Santos também, lembrando que o Osmar Terra só erros os prognósticos, né? Osmar Terra, deixa eu ver se eu encontro aqui, que nossa, essa foi foda também. Osmar Terra mostrando, é, mandando áudio para o Carluxo, dizendo, não, não, já passou, o pior já passou, já, já tá tudo de boa, já não tem mais... É, não tem problema mais não, já... Ah, aqui, achei, achei o áudio. Do Osmar Terra. Vocês são bons que vão me dando as dicas aqui, eu vou lembrando o que, é que tem que falar aqui, ó. Vamos ver o Osmar Terra falando. Eu queria te dizer que, o, que a epidemia, ela está. A boa notícia é que a epidemia já está em declínio em São Paulo, já atingiu o pico no final de março. <risos> é, analisando todos os dados da Secretaria de Saúde é de São Paulo, de são informações de lá. A epidemia tá, não está caindo, ela está desabando, está diminuindo Nossa. o número de casos novos por dia, assim, de uma maneira surpreendente. Né? Então a epidemia em São Paulo, mais duas, três semanas, termina. Oh, né? Já passou já chegou duas, no pico, semanas, No cara. final de abril, Só de vendo. março, o que que é o pico? O pico é quando chega uma epidemia que não tem tra tratamento e não tem vacina, ela só termina quando ela contamina a maior parte da população. Ah, tá. Quando ela chega em 60%, no caso do coronavírus, da população com anticorpos, já que foi infectada, já tem anticorpos para o vírus, Não, ela gêmeos. forma o chamado efeito rebanho, oh, que é uma gado. grande quantidade de pessoas com anticorpos para o vírus impedem que o vírus progrida com a velocidade que ele vinha progredindo antes de contaminação e começa a cair a curva, começa a cair o número de casos, né? E termina, é, mais seis semanas, terminou. É uma ah, curva de seis semanas para subir, seis semanas, semanas então, para descer. Três semanas então, acabou, nós já estamos então, na, né? na curva descendente já lá embaixo, em São Paulo. Né? É, é, é muito surpreendente porque foi na, na, na última semana de, de março, mas tá, a velocidade de queda de novos casos é grande. Inclusive, de hospitalização também está caindo. está aumentando, filha da puta! Os hospitais estão se esvaziando em vez de se encher, né? tá entupido, não tem colapso da não rede de São Paulo, não vai ter, e vai cair muito número de casos. Né? Então, não há, e isso independente das medidas de, de, de quarentena, porque a medida de quarentena é com... tem outro objetivo, é, é medo, não medo. deixar chegar no pico né? rapidamente, de empurrar o pico para mais, para adiante, para alguns meses na frente, para achatar a curva, né? quer dizer, o número de casos não subir muito, para se chegar aos 60% da população, chegar lá na frente, dar tempo da rede hospitalar atender, isso não existe. O vírus não respeita essas coisas. Ah, tá. Não, não combinaram com o vírus. É um merda, dizer, o vírus é um tem... merda. Que desgraçado, cara. Um cara desse é um, é um desgraçado. Um cara desse não é. Isso mata. Esse tipo de discurso mata. Um monte de bolsominion saindo nas ruas aí, fazendo buzinaço em frente ao hospital, por causa de imbecis como esse. Esse Osmar Terraplano aí. O cara é médico, isso é o pior de tudo, o cara é médico, cara. Adriel Rodrigues mandou dois reais no superchat, falou, parlamentarismo é melhor mesmo. Valeu. Olha aqui o Wilson Med Media. Mandou aqui 10 mil é, pe, é pesos, né? pesos colombianos, é isso? Ou não é peso? Eu já esqueci. Se eu tiver errado, me avisa, Wilson. Mandou 10 mil aqui. Valeu, ó, explodiu tudo aqui, ó, as, as, as moedinhas. Foi aqui, ó, saludos de, saudações desde de Colômbia, né? Saudações da Colômbia. Excelente canal. Eu considero que a pandemia está sendo sobrevalorizada pelos meios de comunicação mais ou menos cara eu aí eu tenho que discordar né porque a gente está só começando Wilson infelizmente a gente está só começando aí é... você pega os números aí que estão estão acontecendo aí pelo pelo pelo pelo Brasil especialmente só tá só tá aumentando né tem os Terra, que acabou de falar né a... Há duas, três semanas atrás o cara estava mandando áudio para o Carluxo, que é o filho do Bolsonaro, dizendo que a pandemia já tinha passado, que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro não iam ter colapso. Está tendo. São Paulo já está já com 80% aí dos leitos ocupados. já Rio de Janeiro já está ferrado. Manaus, então, nem se fala. Já tem, não tem nem lugar, pra, lugar mais para enterrar as pessoas direito. Então tá, tá, tá feia a situação e a gente não tá no, no, no ápice ainda, hein? Vai piorar ainda mais um pouco aí nas próximas semanas. Então temos que tomar cuidado aí com esse negócio. Mas mais uma vez, obrigado aí pelo seu apoio, Wilson. E Colômbia é muito bacana, já né? tive aí algumas vezes já. O Arthur falando, né, perguntando, você acha que aqui, né, precisaria de lockdown? Precisaria, cara. E vai, e vai acontecer isso daí, infelizmente. Vai acontecer, porque o pessoal não estava tá respeitando as coisas, né? Já tem um monte de cidade aí, o pessoal saindo normalmente, então vai, vai ter que começar a apertar, né? o, o, o Dória está ameaçando aí enrijecer aí as medidas, né? Contra. para tentar né? diminuir aí o contágio da corrida enorme. O Isaac Santana, Maia, maio é o ápice, eu também acho. Maio vai ser o ápice. Olha, o Marinho 386 fala que a, lá, no, lá na instituição onde a esposa dele trabalha, é, que, é, que é particular, né? Já morreram três enfermeiras, fica próxima da Barra Funda em São Paulo. Cara, muita gente morrendo, cara, muita gente morrendo. Os corveiros de Gana passaram em Blumenau, cara, eles tinham que passar aí no Planalto ali, cara. Isso que eles tinham que passar, valeu Clésio.